Então, aqui na tela do nosso do Mercado Livre, né? A gente vai aqui fazer um anúncio, tá? Então a gente pode vir aqui em vender e aí a gente vai escolher o que a gente vai anunciar. No Nosso caso são produtos, tá? Aqui nesse primeiro campo, nessa primeira etapa, né? Ele vai é, pedir se você colocar uma descrição breve do produto ou se você tiver o código EAN, tá? Que é o, o código de barras ali do produto, você pode colocar aqui e aí ele pode já achar um anúncio e já puxar ali os dados do produto. No nosso caso, a gente vai camiseta. Eu vou colocar aqui a camiseta Universidade Marketplace. Não vai ter, mas eu vou dar aqui. E é, com isso, ele já me dá uma busca de categorias, tá? Eu posso aceitar a indicação, ou se eu não concordar, eu posso vir aqui, ó, é de outra categoria. E aqui vai aparecer toda a árvore de categorias, tá? Então aí no caso é caçado roupas e bolsas, ah, camisetas. Beleza. E aqui é só um avisozinho, né, falando que não pode comercialização de réplicas, nem falsificações, tá? Beleza, vou clicar aqui para confirmar. E aí ele já vai perguntar algumas informações do meu produto, tá? A marca e o modelo. Então eu vou colocar aqui marca universidade. Marketplace. E o modelo, eu vou colocar aqui. É, é, é, e na marca, tá? Ele, ele aparece umas é, indicações, tá? Deixa eu passei rápido aqui, mas ó, ele já apareceu aqui a Diddle, se A Nike não pode, né? Na verdade. Mas ele aparece aqui umas indicações, mas no nosso caso é da própria universidade. Beleza a qualquer condição do produto, tá? Então eu vou colocar como novo. E aqui eu posso colocar o título do meu anúncio, tá? Ele tem até um, um guiazinho de como criar um bom título. E aí aqui eu tenho um limite de 60 caracteres, tá? Camiseta universidade, vou colocar mais algumas umas informações. É importante colocar o máximo de informações e usar o máximo dos 60 caracteres aqui, tá? Camisa 100% algodão. Só arrumar aqui. Para a gente poder aparecer nas buscas, tá? Porque as palavras que estão aqui no título, elas indexam na busca lá do Mercado Livre, tá? Então, se alguém pesquisar por alguma palavra que esteja no seu título, pode ser que ela encontre o seu anúncio, tá? Então, é importante a gente usar esses 60 caracteres aqui. Aí, aqui, eu vou colocar a cor do meu produto, no caso ela é preta. E o tamanho que eu ofereço é... Ter o M, o G e o GG também. E aqui eu posso mudar o nome, posso escolher o nome da variação, tá? Se o tamanho for outro tipo de tamanho, se for tamanho único também. E as variações aqui, tá? Elas é, mudam para cada categoria. Então, dependendo da categoria, pode ser que tenha outra variação ou até nem tenha variação, tá? Então, que é ficar, é, é ficar atento ali. Na hora que você for cadastrar... Oh, Renzão, só... Desculpa te cortar, mas o, o... A Fernanda colocou se tem várias, várias cores. Você pode colocar quantas cores você quiser ali, tá? Pode colocar quantas cores. Isso, aqui eu só coloquei uma porque só tem uma, tá? É, foi um, apenas um exemplo, mas você pode colocar é. várias cores, não tem problema não. Aqui eu não vou conseguir voltar, mas ó, tem aqui, ó, mais, o aqui, selecionar cor. Tá, eu posso colocar outra cor. E aqui ele vai pedir a foto de cada uma das variações. No caso, eu só tenho a cor preta, né? E eu vou subir aqui a foto rapidinho Se tivesse mais cores, ele apareceria aqui, tá? Aqui para baixo. E eu posso colocar a ordem das fotos. No caso, eu só tenho uma só, tá? Aí aqui ele vai pedir o código universal do produto, que seria o código EAN. No meu caso, eu não tenho. E o SKU, tá? Da camisa. Eu criei aqui o SKU. E é muito importante de ter o SKU logo no começo, tá? Porque vai ser o que vai identificar nosso produto. É... No caso, por exemplo, vamos pegar um, uma situação que a gente só está usando o Mercado Livre, é, a gente a gente não vê muita necessidade do código SKU, mas quando você começa a ir para outros marketplaces, ou começa a ter um sistema integrando, é importante você ter o SKU tá? certinho. E o SKU vai ser aquele código que vai identificar seu produto. É tá? um código único do seu produto. No meu caso aqui, por exemplo, eu peguei can de camiseta, o M UM de universidade de marketplace. E esse, o 4K do modelo, e aqui o tamanho, tá? O P. Então é bem importante a gente ter um código ali para o pro nosso produto, ainda mais quando você fala ali de um caso com, com um sistema integrado, com outros marketplaces, porque toda a comunicação é feita pelos SKUs. E até num caso de você ter mais de um anúncio do mesmo produto, como a gente encomenda, ou um no Clássico ou um no Premium. Então é bom você ter o mesmo SKU, tá? Porque é o, é o que vai identificar o nosso produto. Aqui eu vou colocar para os outros tamanhos aí Enzo, só para pontuar, porque estou vendo aqui no chat o pessoal falando do SKU. Uhum. É, bom, o SKU, respondendo a Mirella, é vocês que vão criar, tá? E sempre, é, que nem o Enzo, o Enzo mostrou aqui, umas opções que é de acordo com o produto. Então, ele colocou a, o canto de camiseta, colocou a marca, que é a Universidade Marketplace, colocou o modelo e colocou o tamanho. Então, isso são fatores que referenciam um bom SKU porque eu olho para o SKU e eu já entendo que aquele produto é o produto X, entendeu? E, é uma, e respondendo a questão da, da Josmari, é, é possível a gente, é, se a gente tiver integrado com, tudo, com os SKUs todos eles é, certinhos, a gente consegue fazer o vínculo e consegue é, sincronizar estoques, entendeu? Então, de uma forma muito mais rápida, do que se a gente não tivesse um SKU, não tivesse. se não tivesse vinculado, entendeu? Então, isso só respondendo as duas perguntas aqui, que é, é bem nessa questão da SKU. Não, beleza, Balor. E é, é importante a gente ter né, o SKU. Então, eu vou aqui continuar. Aí, e depois a gente pode editar, tá? Não precisa ser na criação do produto colocar o SKU, mas é importante já ter, tá? Aí, beleza. Agora ele vai para a parte da ficha técnica do meu produto. É um outro campo que é importante a gente preencher o máximo possível de informações, tá? Porque alguns campos aqui, principalmente o campo modelo, ele indexa também na busca, tá? É, ali do, do do nosso, do, do, do produto, né? No, no marketplace. Então, é importante preencher o máximo possível. Então, aqui o desenho vai ser liso. Ele tem algumas opções, tá? De preenchimento, mas eu poderia escrever qualquer outra coisa aqui. Ele é sem gênero, a manga é curta, unidade por embalagem é uma só, material principal, algodão, e o tipo de gola é uma gola redonda, tá? É, isso aqui, a ficha técnica vai variar por categoria também, assim como a variação, tá? Vou dar um continuar aqui, e vou dar um seguinte, e agora vai pedir o preço de venda, colocar 250, vou confirmar, e agora ele vai mostrar agora, se eu quero o anúncio no clássico ou no premium. E aqui ele vai mostrar as diferenças tá que a gente já comentou. Eu vou colocar no premium. Ele já tira também a tarifa de venda. Beleza? E aqui ele já aparece aqui o quanto eu vou ter por cada venda. E aí ele vai mostrar, pelo produto de acima de 79, o quanto eu vou ser cobrado de frete tá? No caso, seria 35, eu, eu tenho a reputação ali, é... Zerada, né? Zerada, porque né? Sem nova, reputação, né? porque a gente não tem as 10 vendas, né? E aí, eles vão cobrir 40%, tá? Dos custos, podendo chegar a 50% se eu tivesse a reputação verde, tá? E aí, é... eu vou pagar só 21 reais, e aí, o total que eu vou receber por venda é isso daqui, tá? 180 reais, eu consigo ver aqui rapidinho na minha criação. É, ele também pergunta se eu vou fazer seu envio ou posso fazer retirada. Vou colocar não, só faço envios. E aqui ele também fala que você vai receber a venda pelo mercado pago, tá bom? E aí pergunta se você oferece garantia. No meu caso, eu vou colocar sem assim, garantia. E aqui ele vai colocar, pedir para colocar a descrição. Eu vou colocar só rapidinho. Vamos ver, tá? Vamos ver se dá onde. E aqui na descrição, a gente não precisa encher de coisa, tá, gente? Não precisa ser uma descrição lotada com um monte de caractere, é, porque nem todo mundo lê, a maioria das pessoas não lê a descrição, tá? Então é bom ter alguns dados ali importantes do produto, mas o máximo que você conseguir colocar nas fotos, colocar no título do, do anúncio e na ficha técnica, é importante a gente focar nesses pontos, tá? Que são o que o pessoal olha e... Tem na descrição também ali uma descrição do produto, explicando o que, que ele é, completinha. Mas não precisa ser uma descrição cheia de coisa, porque a maioria das pessoas nem lê tá? E aqui, se eu quiser colocar um vídeo, eu posso colocar um vídeo também. E aí eu posso clicar aqui para anunciar. E aí eu posso ver o meu anúncio, como que ele tá aqui no Marketplace. Boa. Só toda uma coisa do, do vídeo, né, é, o, o é que teve uma pessoa que perguntou aqui no chat. Estou tentando achar a pergunta dela, porque. A, foi, foi a Jaqueline Assis, que colocou: consigo alocar vídeos na local web também? Ou só fotos? Lembrando, pessoal, que vídeos é só links do YouTube. Então, é é do e isso é uma coisa muito importante para se pontuar tá, não, não tem como você alocar o vídeo lá na local web, por exemplo, e, bus e buscar o link para cá, não, é só links do YouTube, tá, as fotos você pode alocar lá na local web, mas o, o, o vídeo tem que ser links do YouTube. Exatamente, e outra coisa do vídeo, tá, que é, quem tá no celular não consegue ver o vídeo, é só pelo PC, tá, então, é, às vezes, não compensa colocar um vídeo que tem outros Marketplaces que o vídeo aparece em primeiro, como, por exemplo, a Shopee e o AliExpress, tá? O vídeo aparece em primeiro.